Irônicas, Irônicas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra ensinar esse penteado pra vocês. Na verdade, é uma trocinha embutida simples, não tem nada demais Ela só porque eu dou um jeitinho nela no final, mas eu vou ensinar tudo pra vocês. Então, vem comigo! Eu começo separando uma mecha do topo da cabeça. Essa mecha será o início da nossa trança. Depois da primeira trançada, pega uma mecha lateral do cabelo e acrescenta na trança, e depois do outro lado. No início vai parecer confuso, ainda mais sem enxergar o que você está fazendo, mas com a prática tudo se resolve. Aí é só continuar fazendo isso até ver todo o cabelo trançado. <música> No final, para deixar um pouco mais despojada, eu coloco os dedos por baixo da trança e puxo ela um pouco para fora. Dá uma soltada, sabe? Assim parece que ficou desarrumado sem eu querer, mas acaba ficando muito mais bonito, na minha opinião. Se tu quiser a trança bem coladinha na cabeça e bem ajeitadinha, é só deixar como ela tá. Opinião. E isso, é super fácil, super simples, com um pouquinho mais de prática a gente começa a fazer até sem olhar no espelho. E eu espero que vocês curtam usem muito esse penteado. Ele é um penteado muito bom para tanto para ir em festa de casamento, para formatura, tanto para formanda quanto para convidado, para uma festa mais legal. Até eu uso para ir para praia, porque daí o cabelo não fica na minha cara e não fica podre de areia. Então eu acho que é um penteado muito versátil e dependendo da roupa que tu bota com ele, ele toma um tom diferente, desde o muito clássico, formal, até o muito despojado do jeito que eu fiz, dando uma soltada, uma bagunçadinha. Mas tudo isso a gente vai fazendo conforme o gosto. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like aqui embaixo, se inscrevam no canal pra mais. Comenta aqui embaixo que tipo de cabelo tu quer que eu faça, que tipo de penteado tu quer que eu te ensine. Eu adoro penteados, eu adoro inventar moda. E se eu não conseguir fazer em mim mesma, eu acho uma cabeça pra fazer, pra mostrar pra vocês como é que faz. Então, um beijo. Não esqueçam de me contar aqui embaixo o que vocês querem. E até o próximo vídeo. Tchau!